Mais um vídeo de hoje, pessoal, estamos aqui No Impostor Gente, então, o Impostor aqui é Meio que um Among Us no Roblox E eu não sei Se eu tô gritando muito, mas beleza Oh, meu Deus um task, não, não é zoom Aqui, zoom, ah tá É que eu sou meio nova aqui, mas eu já joguei esse negócio Que tum Tum, tum, tum Pronto Preto, preto Ai, preto, preto, preto, preto, preto. vem cá Oh. oh tá levando me não sei agora vamos vamos arrumar o crior o oxigênio eu acho que é isso né é deve ser <risos> eu não gosto muito fiz Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, me, me trancaram, ou não, ah, esse negócio aqui, ah, peraí, isso aqui é uma, ah, oh, vamos rosa, faz a task, oh, faz task aí, rosa, rosa, rosa, esse rosa tá suspeito, porque pra mim tava visual task, gente. Vamos, branca, da azuto. Vamos entrar aqui? Tu, tu, tu, tu, tu, tu. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, branco! Mano, esse branco tá me seguindo. Isso, vaza! O uh, que que eu vou Ai, isso aqui é afiação. Agora quem tem um Ai, tem um Tetris. aqui, que tá? Blose. Gente, agora tem. A... Agora aqui, ó. É. Tem aqui. Gente, pra quem não sabe, isso aqui é o. É o. Baixar dados. Pra baixar dados. Pera aí. Pronto, tá arrumando fone. Ai, de coçando. Duro a gente ainda tem Skull. Tá, pera aí. Pera aí que tem alguma coisa aqui. Ah, Ah, peraí, que é pra isso. Não, é pra cá. Oh, meu Deus, é pra cá. É pra cá. Gente, o povo vai ficar achando que eu sou loida. Loida. <risos> Louca. Ah, é aqui. Eu dando a volta no mundo. E a coisa aqui dentro. Pronto, fizemos a, anima a animação, animação, afiação. Tudo bom. Tá aqui. Tê, tê, tê, tê, tê. Ah! Gente. Ai, gente. Deixa eu deixar o chat aqui de amorguas. Quem? Espera que o saiba seja BR. Que eu não sei. Inglês. Qualquer coisa tem um tradutor aqui do lado, né? Por quê? Oi, gente. Por quê? Por quê? Coitado, menino, gente. Não sabe nem se impostor. Se não for ele, é você. Gente, eu não sei como mudar a.. O nome. O nome do, do Among Us. Tá bom? Ele foi votado inocente. Era o marrom. Era o marrom. Marrom, marrom, marrom. Gente, então bora pros códigos. Que ninguém entendeu mais nada. Eu sei que vocês estão assistindo aqui. Gente, se vocês estão assistindo aqui, aqui, comenta. Hashtag Jujuba códigos impostor tá vamos para primeiro código o primeiro código é O primeiro código é gamer peraí gente espera As... é o primeiro código é game gamer tudo gente código resgatado agora para próximo código I like e o cut Cut é. Oxi, peraí. Eu escrevi alguma coisa errada. E like. E like. Você sabe que eu erro nos códigos. Ai, pensei que eu era impostor, né? Que eu já ia correndo. Ah, eu esqueci do ar gente, deixa. Ai, gente, vamos pra Vamos fazer a partida aqui. Depois a gente vai. Que depois a gente. Vai, gente, dá pra agachar aqui, ó. Cautum Pra mim era shift, mas beleza. Vamos, povo. Aqui dá para ativar o shift? Não seria roubado. Com licença, branco. Vamos. <risos> Tem nada que falar? <risos> Brincadeira, gente, então... Ah! Deu um grito o jogo! <risos> o jogo deu um grito! <risos> hum... Vai, vai, verde, verde, verde, verde, verde, verde... A gente vamos ver o povo aqui... Team DM? Oxi Tá, gente, vou passar um número aí O que, que é isso? O Branco tá ficando doido Eu não consigo voltar Peraí, gente, que tem Zero luninha Ah, tá, é o nome dela Ah, ele tá mandando Quem? Pensei que era de M Administração Povo, não dá para votar Então, gente eu não sei o que fazer, a gente vai esperar a, a gente vai ficar no lobby Pra colocar os códigos E a gente já volta Gente, então aqui, ó Olha o povo aqui. Vamos fazer uma filhinha, vai, vai, vai, vai, filhinha Uhul aqui, Vamos, povo Aqui, ó Aqui, prontinho Filhinha, vai, gente Filhinha, filhinha, filhinha TAB! <risos> Tudo bom, a gente já tirou a print aqui. Não, não, eu quero Stachion. Stachion, Stachion. Gente, vamos colocar o código rápido, rápido, rápido. É, é... I like... Não, peraí. I like... É... Yakuti... Não, cutie G aqui. Binal. não. ha, bom? Vamos Eu já ia atravessando as paredes Pensando que era, que era Fantasma, fantasma, fantasma Vamos, gente Eu gosto desse mapa, que é grande Aí tipo, aí tipo, os caras não conseguem ver Gente, quem foi? Fingi fazer Essa task Vou esperar Alguém fazer a task ali, ó Pra fingir que eu fiz, né Gente, eu faço isso toda hora Viu-se? Olha quem... Ai, gente, não, não, não, não Vai subindo preciso... esse negócio de dura Me diz que não de dura Ufa, de dura não Ai, se de assim você ia ficar brava Meu amigo, já matou tá um corpo E eu aqui, não achando ninguém, né Beleza Quem? Ready, quem? O cara falou quem? Ready é Quem? Né? É, é Pera, onde? Um ad... Ai, o povo é... Português! Oxi! Que osso que eu... Não, não vou não, pai, gente, porque só meu pai tá aqui do meu lado falando outras coisas aqui pra mim botar no verde, porque ele, ele é bom. Ele é bom de Among Us, não. Ele não é bom, não. Ele nem é bo... ele não é bom em Word barra barra zero, gente. Tem um... até um cara que eu... que eu nunca esqueci desse comentário. Que um cara falou, coitado dele. <risos> Tadinho dele, né? Meu amorzinho. <risos> tá, vamos logo. Fui, skip. Não vou colocar os pontinhos, né? Que não os povo desconfia. Não sei porquê. É que eu tô viciada nos pontos Ai, ai, ai Mentira, gente, que bom que não voltaram em mim Espero, né, que eu não vi, nem vi <risos> Tudo bom Tá, preto, preto, preto Cadê, gente, não era eu e o preto? Cadê o preto? Olha, o um Slater Correndo atrás dele, gente Que bonitinho Sai daqui, viu Peraí, que tem alguma testa aqui? Mas eu acho que eu já fiz ela. Então eu vou fazer uma um aqui, ó. Aqui. Não, peraí. E aqui, né? Ah. <risos> ai, ai. Eu vou querer aqui do lado. Gente, eu vou fingir. Ai, ah, é essa que eu fiz? Ah, não. Hum. <risos> Eu esqueci dessa sabotagem, gente. Ai, ai. Gente, eu não posso me trancar, né? Aqui, ó. Trancar ali. Trancar aqui, trancar aqui. Não! Me trancar aqui, socorro! Gente, onde que é? Gente, onde que é a emergência? É em... Criou, criou, criou é aqui. Criou é pra cá, né? Criou, criou, criou. Onde que criou? Cadê, pai? Criou. Aqui, ó. Aí, aqui, ó. Não, não, peraí. Pera aqui, aqui, aqui, ó. Aqui. Pronto. Pronto. Gente, cheguei, cheguei, cheguei, cheguei, cheguei, cheguei, cheguei. Vai, gente, faz criou. Ufa. Gente, pensei que ia ganhar, eu, porque eu não falo, ufa. Eu não faço a mínima ideia. Gente, eu quero ter que ter um caçado aqui, ó. para mim poder ter aquelas portas rápido Sem me incomodar, né? Como sabem, ser impostor sem cômodo é a melhor coisa. Tens. Bom, tira aqui as coisas. Nossa, gente, que é uma pedra pra fazer. Ah! Eu sou uma pedra. e <risos> Ai, gente, o vídeo do macaco é tão legal. Aqui, que tô eu só tenho fiação, né? Tá tudo bom. Ai, gente, aqui é onde? Aqui é a cafeteria, né? Aqui. Sabotagem, não. Corre... Uhum, uhum, uhum, uhum. Ganhei, ganhei, ganhei, gente. Bora pro código rápido. Rapido, vamos, vamos, vamos, vamos. Que ainda falta dois códigos. Gas, casca, casca, casca. Não, peraí. Não, I like uh, Yaku. TG, gente, eu nem olhei ali do lado. Tá certo, né? Aí, agora sim foi. É Rocktober. Rock Rocktober. Código da tela foi. E Beta. Gente, eu ganhei um monte de dinheirinho. Um monte de código. Eu ganhei um, também um animal. Gente, o que, que eu ganhei? Cadê? Que, que animal é esse? Pera aí. Animal rude. Rude, rude. Cadê? Cadê? Rude, rude, rude. Ah, é alguma... Ai, pensei que eu me impulsar de novo. Triste. Vamos, povo. Vamos embora. Agora vamos sim. Medi medical é enfermaria. Tá? Não tenho nada aqui na segurança. Gente, só, é, Meio que a gente não tá na cafeteria. Na navegação. E esse daqui é o mapa polos. Tá? Ah. Tá. Me trancar aqui. Ou. Não. Ai, se fosse assim. A, o, teste, o teste da fiação do Amogues. Eu amava. Tá bom. Gente, pera aí, que eu tenho alguma coisa aqui. Vou... É aqui, tá. Aqui, aqui. É aqui. Aqui. Gente. Ai, ai, ai, ai eu sei quem é, eu sei que é. Deve ser o verde, deve ser o verde. Ele que desligou a luz estava perto de mim. Pera. Quem? Onde? Eu quero saber porque as pessoas. Eu, eu fui eu fui skip. Mais um. Gente, comenta aí desafios pra mim fazer. Pra mim fazer. Desafio pra mim fazer. No. Pra mim fazer no Roblox, na que a gente. Depois de mil anos eu pensei. Eu lembrei. Gente, alguém me mandou mensagem. Tá. <risos> Ai, essa carinha é tão bonitinha. É... Hum. Gente, também chegou uns novos itens. Que tipo, você faz um, uma missão do lado de pegar as abóboras. E de você ganha um pet montável e voável. Mas ele só dura até o evento do Halloween acabar. visse? Gente, já começa com a luz sendo sabotada. Ah, não. Verdade. A luz já tava sabotada. Sai, sai, sai, sai, sai, sai. Ai, vamos luz. Gente, a luz é pra cá, né? Tá, então é pra cá, não. A luz é aqui, né? Não, você é pra cá. Elétrica. Tá bom, elétrica é aqui. Ai, não, gente. Ai, deve ser... Gente, suspeito muito, muito mesmo dele. Eu sabia, sabia, sabia, sabia, sabia. Sabia mesmo, gente do céu. Aqui, ó, o povinho bonito, o povo bonito, gente. Que povo lindo. Lindo <risos> Tá bom, né Vamos embora Gente, eu não sei se o Dot Me tem coisa para código para colocar código Ah, não, não, não, isso aqui Deixa eu ver Adopt Me, gente, joga Adopt Me Eu troquei meu Adão Meu, meu Adão, ó. Meu dragão que monta e minha abelha que monta e voa por os pestes fósseis. Porque eu tô tentando conseguir todos. Até agora eu só tenho o. O. Ai, qual que é aquele que tem um. Uhum. É. <risos> vamos embora. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Gente, vamos. Vamos. Uhul. Já vamos abrir essa vantagem. Lock em portas. tudo Ai, que bom Agora eu posso fechar todas as portas Sem alguém me incomodar Socorro tesque, tesque, tesque, Socorro, socorro Ai, gente, dá pra entrar na ventilação Mas eu sou ventila Olha Essas aqui é câmera, né Gente, eu não sei onde que é as câmeras Por isso eu tô com medo de entrar na tubulação Ih e... Quase, gente pensei <risos> que né? Onde? Quem? Meus, o cara fica voltando e nem fala no chat. Tá. Tá na bed bem, é Jesus. Vermelho. Ah, vermelho não tá aqui. Não tem vermelho. Gente, eu não sei como trocar a cor, não. Milk Green. Falaram pra e I. I... I... <risos> e agora vão votar nele. <risos> Ah, Deus. Gente, eu tô tentando conseguir também aquele morceguinho lá. Gente, vamos arrumar, arrumar a luz. Gente, é para aquele lado, sai daqui, Pink. Pink. Só pensando que. Olha, gente, olha a Pink. Sai, azul, pai de me seguir. Sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai. Gente, eu quero trocar a porta da elétrica. Isso, Júlia. Parabéns. Trancou uma porta. Você trancou uma porta. Já conseguiu o um mundo. Gente, onde tá aqui? Gente, onde é? Onde é isso? Vamos fingir que estamos. Vamos fazer, né, gente? Que senão os caras desconfiam. E aí sobra pra mim. Pronto. Pra mim não muda nada, né? Porque o impostor, né? Vocês sabem, o impostor não, não fica sem luz. Vamos. Ai, espero que eu não tenha nenhum. Gente, eu quero saber o que é. Ah, isso aqui é. Só negócio... Isso que é câmera, né? Gente, peraí. Vamos ver... A segurança e aonde que eu estou. Eu não matei ninguém. Eu não matei ninguém, né? bom Tá, é. Mas, então, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É, então pessoal me segue no Roblox, tá? E também curte aí o vidinho, videozinho, bonitinho. Mas então pessoal foi esse o vídeo. Peraí, peraí, peraí que eu tenho que achar esse pet aí que eu esqueci. Oh meu pai amado. Não, não, não. Peraí, peraí, peraí, peraí, peraí qual que é o nome. O nome era... O Hold, -Eye. Ninja, não, não, não, não, não achei ninguém. Mas, então, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam no Roblox, gente. Beijos, mandem liga virtual à distância. Falou. Deixa eu finalizar o vídeo.